Salve, salve, meus amigos do canal, tudo belezinha? Sejam bem-vindos aqui a mais um super vídeo, mais um super gameplay Aqui do melhor canal de gameplays do mundo aqui Vou te mostrar hoje como está o BDO, nosso querido, grande, épico Black Desert Online, pessoal Compensa jogar atualmente ou não? Como é que está o farm, o PVP? Está balanceado ou não tá? Será que está pay to win? Como é que está a mensalidade? E muito mais, hein? Quero te convidar antes a se inscrever no canal, ativando o sininho, se você é fã de games como eu, ou se é fã aí de MMORPG. Também deixa o seu gostei aí no vídeo, o seu like aí, que ajuda muito o canal, o seu like ajuda muito o vídeo a crescer, tá bom? Então vamos nessa. Pode jogar aí no modo história, tá? Sozinho se quiser. Quem curte ler, né? Ler ali os desafios, vai adorar. Quem não gosta é para o conteúdo PVP que é fantástico PVE e as DGs também. Para começar, pessoal, não é um game pay to win tá? está longe disso, mas tem uma mensalidade Polêmica, viu? Já fala aqui. Então, digamos que ele é um game aí pay to fest entendeu? A lore do game ela é incrível, tá? E a ambientação sonora do jogo, a trilha sonora, ela é top demais pessoal é muito boa mesmo viu sente assim um game ultra realista pelos gráficos pela mecânica pela música do game viu que é fantástica mas e quanto à mensalidade hum, agora vem a polêmica tá eu não gostei entendeu eu porque não é só isso que tem que pagar não é só mensalidade tem outros gastos aí já fala aqui, um mês de acesso 14.99 em dólares, tá bom? Um ano de acesso dá 140 dólares quase aí, tá? Que que você achou? Comenta aí abaixo, hein? O farm do gold no game leva muito tempo, tá, pessoal? Ou é isso ou desembolsar uma graninha, né? Mas o assinante VIP permite aí você acessar todo o conteúdo do jogo, tá, né, pessoal? Compensa ser VIP? Olha, o VIP tem muita coisa, viu? Mas é, é salgado, é um gasto aí que você vai desembolsar bastante, hein? É de cada um, né? Vai é do bolso de cada um. Algumas guildas boas aí, tá, pessoal? Agora, um contra aí, tá? Que eu não curti muito mesmo, tá? Pra ficar ativo na trade guild, tá? Tem que pagar um gold aí, tá? E cumprir metas de vendas por semana, pessoal, para não ser expulso da guilda, tá? Tem guildas boas que só exigem que você entre ali a cada semana, né? A cada cinco dias, para ficar na guilda. Mas tem outras ali que te banem se você não pagar. Isso mesmo. Tem que pagar uma quantia em gold para o dono da guilde para ficar ativo nela. Não curte muito, não, viu? Polêmico isso aí. Mas pode ser construtivo, né? sei lá. então, pessoal, o, é, digamos que ele é semi-pitchuim, tá? Como assim? É, tem que pagar expansões novas, tem que pagar o jogo base, tem que pagar mensalidade e tem uma lojinha de cash in-game, porém é só itens cosméticos, parece. Tá? Não posso garantir. Mas é um gasto a mais, né? Que o cara Sendo cosmético ou não, o cara vai querer gastar, né? Não importa se é cosmético ou não. Sempre acaba gastando. Então, é, não é p mas ele te suga um pouquinho. Sempre querem mais e mais dinheiro, né? Pra mensalidade, expansão nova, enfim. E aí vai de você se compensa ou não, entendeu? Eu, o que, que eu faria? Eu compraria o game, compraria a expansão. Mas, tipo assim, não ia renovar, renovar sempre, né? Eu ia, sei lá, e com cuidado, né? Porque esse preço aí em dólares é pra ferrar a gente, né, pessoal? Qual a sua opinião? Bom, agora os prós do game. Chega a ser muito fácil aí, tá? Em parte, as dungeons do game. As dungeons são muito fáceis, pessoal, entendeu? Que estragam um pouco aí o game, mas eu acho bom isso aí. Acho bom que seja fácil. Também tem um sistema aí de é, Dungeon Finder, tá? Do game, tá? O que mata um pouquinho a exploração do game, né? E aí tu paga a mensalidade tem todas as DLCs, tá bom, pessoal? Pode ser um pro ou um contra, né? A facilidade. Antigamente, o game, que é o Online, era mais hard, tá? Ficou muito fácil, acho, entendeu? Mas depende, né? Tu pode matar um boss ali em dupla... Em questão de minutos né, ou solo demorar um pouco mais, a de cada um. Os desafios das Dungeons são, dão mais XP que exploração, por isso que nem compensa mais exploração né pessoal, dá só ali Dungeon Finder, Dungeon Finder e já feliz né. Tu pode solar as DGs com bons equipamentos e sets, com bons equipes e sets tu pode solar as DGs tá, mas aí tem um ping alto, né? De acordo com a sua região, né? Em lugares do Brasil, aí dá um ping de 200, até, né? PVP. PVP, meus queridos, é balanceado totalmente aí do mérito de cada um, tá? Se esquivar, avançar, usar skill na hora certa. Então, PVP, tá balanceado, tá? Nisso aí, tá excelentaço o jogo, viu? Porém, Necromancer, aí o Necro, né é a classe mais roubada, tá? Te falo isso após 800 horas de game, tá? Que o Necro tá realmente de se irritar, de fazer inimigos no game e os caras se irritar contigo, viu? Então, quem quer facilidade, vai de Necromancer, viu? Qual a sua opinião? Comenta aí. Então, concluindo que... Elder Scrolls Online é um game aí é, para players casuais, tá? A própria empresa aí que é, desenvolveu o game, admite que não é para players competitivos, tá? É bom, né? Que fica mais suave o game assim. E, por fim, não tem os famosos PKs no PvP, no mapa, aliás, né? PvP, mapa separado e as Dungeons lá, PvE, Mapa separado, tá bom? Sem sacanagem aí de misturar os PKs e mapa aberto, né? E é um MMORPG fantástico, que pesa um pouquinho no PC, entendeu? Digamos ali, 80GB, né? Mas, se você é fã do game, curte uma ambientação sonora fantástica e um gráfico incrível, compensa cada byte baixado. Pode comprar aí que não vai se arrepender, tá bom? Quanto a suporte, tá ok. Suporte PVP, tá ok. Embora o PVP é ali meio roubadinho, né? Ou uma classe ou outra. Mas PVP, tá ok, entendeu? Tá excelente. E é isso aí, pessoal. Qual é a sua opinião? Comenta a sua opinião aí abaixo, tá? A sua opinião vale ouro pro canal. Ajuda muito a crescer o vídeo no YouTube, tá? o seu comentário e também aí deixe o seu gostei e aguarde por mais vídeos incríveis aqui do melhor canal de jogos online do mundo